Bom dia! Começando aqui o segundo dia da Expedição Patagônia. A gente dormiu aqui no posto, depois do rio Tietê, as margens aqui do rio Tietê, né? Acho que é município de Pongaí. E aí tinha acertado tudo, cheguei e abasteci, né? Enchi o tanque do carro, abasteci, conversei com o frentista, né? Perguntei como é, é, como, se a gente poderia é. passar a noite ali, pernoitar, né, no estacionamento É, vai E né? se, é, se eles cobravam pra gente utilizar o banheiro, né, tomar banho Aí falou que era, que era de graça, podia ficar lá, que era tranquilo, bem tranquilo Aí conversa, vai, conversa, vem Peguei até a internet E a gente se ajeitou e fomos dormir Quando foi umas onze e meia A polícia bateu aqui no carro Aí. Mas foram super educados, né? Super tranquilo, conversamos numa boa ali. E o que aconteceu foi que o frentista que saiu de serviço esqueceu de comunicar, né? E como só tinha o nosso carro aqui no estacionamento, tinha um carro branco, acho que era do, de funcionário lá. E aí eu acho que o, o frentista. A gente já tava recolhido, ele não viu ninguém, só viu o carro fechado Como a gente colocou os blackouts, não dá pra ver nada dentro <risos> Aí a polícia chegou e conversou com a gente lá Mas foi de boa Os policiais super profissionais estão de parabéns aí E a gente segue aqui no dia 2 ah, Daqui a pouco a gente chega em Marília, eu vou tomar um cafezinho lá Tem algumas pendências pra resolver Tem a... Que... E ver a situação do seguro carta verde. Eu quero ver seu contrato por lá mesmo. Beleza? Tudo certo, vamos! Com essa cara amarrotada, seguir viagem! When we wake Hear the birds and see the sun Sy by side I visit All the good times just begun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 Mais uma fronteirinha, uma divisa entre estados De volta, a nós a outra vez. Ihhh! <risos> Estamos <risos> aqui fazendo a. Acabamos de, de fazer a divisa aqui, São Paulo, Paraná. Com destino a. Vamos ver. Senhora Oxuaya! Opa! <risos> <risos> <risos> não é dos planos, não. Você, esqueço, é. Não é o não, você esqueça. Não é o não, você. Será que eu vou parar no Chihuahua? Não sei, vamos embora ver, né? Rapaz, estamos chegando aqui no primeiro pedágio aqui do de Paraná. Do Paraná mas, tá desativado. Nem queria! Nem queria não pagar esse pedágio. Ó, oh, coisa boa! <risos> Obrigado, Paraná! É o Rio de Bahia. Estive aqui pra seguir, né? é completa para nós aí, é, por favor. Gasolina? Gasolina. Agora mais chuva! Fala galerinha, estamos deixando aqui Londrina com destino a Maringá Maringá, Cascavel e depois Foia do Iguaçu Mas Não vai dar para chegar em Foz do Iguaçu hoje não Por enquanto eu tô perdendo com o relógio <risos> Mas acho que recupera depois Vamos dormir lá em Foz do Iguaçu para resolver o problema da carta, carta verde Tem que fazer uma vistoriazinha lá no carro da menina da corretora opa cochilou Cada entortada no pescoço de vocês, hein? Cada entortada que eu dou no pescoço de vocês. Que... Ah, moleque. Calma, calma. Eu tô aprendendo ainda, gente. Segura. Rapaz do céu. Chuvaréu lá para trás, agora o sozão chega e tá arrepiando. galerinha, mais uma cidade ficando para trás: Londrina. E agora a próxima é o Maringá, né? Campos Verdes de Londrina. Curti? One step forward and another back I will never try to fool ya I'm one heartbeat away from going mad Girl when you look like that Close closer, close I'ma get closer to you Yeah, got me baby Got me hooked on you once again Ela é <risos> E a gente A gente está fazendo uma viagem Para a Argentina Transformando o nosso carro no Mini Motorhome É um SUV É uma RAV 2007 E a gente pegou as férias agora E vai fazer Boa parte da Patagonia Argentina E talvez algum pedaço do Chile é, Serão aproximadamente 30 dias aí rodando pra lá naquela região da Argentina então se você gosta de aventura gosta de perrengue gosta de um pouquinho de sofrimento o <risos> carro não tá parecendo muito fácil não. ontem foi nossa, foi nossa primeira nossa primeira experiência Aí a gente dormiu no posto ali perto de Marília em São Paulo a gente saiu de Santa Maria no Distrito Federal é... Aí descendo, né? Então rodamos até, até Marília, até próximo de Pongaí E dormimos por lá E hoje a gente já, tá, já rodou bastante e a gente vai dormir em Foz do Iguaçu E amanhã a gente faz a fronteira a Argentina Então, continuando nós acompanhando aí e a gente vai tentar mostrar boas imagens aí, bons, bons lugares para vocês dar algumas dicas também, beleza? Simbora Se você gosta de natureza selvagem, trekking, subindo em montanha, o <risos> que mais? Geleiro, glaciar né? Lá a gente vai também no glaciar Benito Moreno, Lagos Azuis Turquesa, vocês vão ver, tem coisa boa ainda aí, esses primeiros dias aqui é só deslocamento Então a gente só deita, só deita o cabelo aqui Com o asfalto, beleza? Mas vai ter coisa bacana aí Firma com nós que dá certo Vai caminho no caminho